Código binário Você já parou para pensar em como o computador pensa? O computador não entende imagens, músicas ou textos como o um ser humano. Através de códigos binários, os computadores conseguem entender e executar tarefas. Todas as informações do computador são representadas por sequências de 0 e 1. Um. Ou seja, o computador trabalha com um sistema binário porque utiliza apenas dois números. O computador entende através de sinais elétricos 1 um, ligado, 0 desligado. Qualquer informação recebida pelo computador é transformada em um código binário. Utilizando códigos binários, os computadores conseguem entender qualquer informação. Tudo que aparece em sua tela é resultado de códigos binários usados pelo seu computador.